História. Curitiba City, original, tendência nova Red é, surge escola integral de Fazenda História Curitiba City, original, tendência nova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 Não existe algemas Pra me fazer parar Isso é tá vindo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 Pra me fazer parar Isso é tá vindo